Olá, eu sou a Maria do blog logo Maria e hoje estou vestida de cor-de-rosa, tenho acessórios cor-de-rosa e pintei as unhas, que é raro e estou rodeada de acessórios cor-de-rosa, porque deu-me vontade de criar uma sessão fotográfica apenas com uma cor, por isso se vocês quiserem saber como é que eu tirei esta foto dentro de casa com apenas objetos que têm em casa, é só ganhar a assistir e espero que gostem. Ok, a primeira coisa que eu precisei de fazer foi começar a ver em minha casa objetos cor-de-rosa, objetos que eu poderia usar e a parte principal é vocês pensarem num fundo. Neste caso eu utilizei um fundo que é um cobertor cor-de-rosa e depois para o chão eu utilizei um lençol cor-de-rosa. Tem uma cor bastante mais forte e era perfeito se fosse exatamente igual à cor de cobertor, mas como eu coloquei por cima uma camisola gigante que eu tenho pular que é bastante parecida com o corretor da parte de cima, do fundo. Acho que funcionou bastante bem. Depois coloquei também uma camisola dessa cor para complementar. E não pensem tanto em utilizar objetos exatamente da mesma cor, mas pensem em tonalidades de uma cor. Por exemplo, este rosa não é exatamente igual a este, mas fica bem por ser uma tonalidade de cor de rosa. Por isso, se vocês quiserem fazer esta sessão fotográfica, não queria muita pressão em vocês, tentem só utilizar objetos que tenham mais ou menos a mesma tonalidade da cor que vocês escolheram. Depois de arranjar o nosso fundo para a foto, as coisas ficam um bocadinho mais fáceis. Depois o que eu precisei fazer foi só encontrar objetos em minha casa que tivessem essa cor e fui buscando lápis, um vaso, uma caneta, vários livros e cadernos e fui preenchendo dessa forma o meu cenário. Depois é só vestir a roupa e colocar assim uma maquilhagem também com esses tons para ficar bem na foto e depois é escolher a câmera. Eu utilizei primeiro o meu telemóvel porque queria tirar as fotos da forma mais fácil possível porque ter este cenário e tentar tirar a foto já é bastante difícil com uma câmara profissional, por isso tudo que for mais fácil é melhor, por isso toda a ajuda é necessária e tirar fotos com o telemóvel é bastante mais fácil e eu não fiz a forma mais fácil possível tirar fotos com o telemóvel porque isso seria com a câmara frontal, mas como não está muito, muita luz no meu quarto eu achei melhor utilizar a câmara traseira, mas Tirar fotos com a câmera traseira é um bocadinho mais difícil, por isso o que eu fiz foi adicionar o temporizador em 2 segundos, que eu já vos disse que isso é nos trocos melhores e do que resulta melhor comigo e depois utilizei um comando. Eu normalmente utilizo um comando deste género que vocês já viram de vezes no meu canal ao longo dos anos mas eu há pouco tempo comprei uma Mi Band e essa pulseira agora tem a funcionalidade de tirar fotos. É um bocadinho mais chato uh, do que tirar fotos com o comando Apenas pelo facto de sair passado meio segundo da aplicação e eu ter que voltar lá é para carregar no botão. Mas tirando isso é mais dinheiro extra. Se vocês não tiverem um comando e tiverem a Mivand, usem a Vivand, mas não comprem a Mivand de propósito para isto porque não faz sentido e o comando funciona mil vezes melhor e é muito mais barato. Depois o que eu fiz foi posicionar o telemóvel onde eu achava que era melhor e também posicionar os meus objetos um bocadinho melhor para ficar a minha foto um bocadinho mais preenchida com objetos e comigo no centro. E, se vocês quiserem fazer este processo também, vocês podem olhar para o ecrã do vosso telemóvel e tentar preencher o espaço onde vocês não vão estar e dessa forma as vossas fotos ficam muito mais completas e muito mais bonitas. E tirei fotos de vários ângulos. O ângulo que funcionou melhor para mim foi um ângulo mais de frente para a câmara porque assim conseguia apanhar o meu fundo e apanhar a parte de baixo sem eu precisar de fazer grandes cortes na edição porque ao colocar a câmara de lado apanha sempre algo extra que eu não quero que apanhe porque o meu cobertor, o meu fundo é bastante pequeno. Por isso fotos de frente é uma forma bastante simples de terem uma foto boa logo à primeira. Depois eu passei para a minha câmera a Canon 600D, só para ver como é que as fotos ficam com um bocadinho mais de qualidade. Eu vou utilizar a minha Canon 600D com a lente aqui, kit, ou seja, a 18 55 Infelizmente essa lente já está estragada e não foca, por isso o que eu fiz foi colocar este ananás no sítio onde, onde eu iria ficar e focar manualmente na lente. E agora vou utilizar o meu comando, que também não funciona bem, para tirar as fotos. Que eu não estou a conseguir tirar neste momento, por isso está a ser mais complicado que o telemóvel sem dúvida. Acho que as fotos estão a ficar super giras. Também queria mostrar com estas fotos que vocês podem utilizar sem dúvida, a vossa lente kit, a lente que vem com a vossa câmera porque há muita gente que prefere logo as 50mm e 35mm e deixam logo essa lente de parte e eu não deixei de parte até ao ponto de se ela está estragada, não é verdade? mas mesmo estragada, ela funciona e tira fotos incríveis Lente kit funciona completamente e eu sei que muita gente prefere logo as 50mm e as 35mm porque cria aquele efeito desfocado no fundo mas às vezes tudo focado, faz todo sentido e acho que vocês têm uma câmera destas. Acho que vocês deviam experimentar bastante essa lente e ver o que é que conseguem fazer com ela porque não é nada de mau. Sei que é lente kit e há muito preconceito com a lente kit mas dá para fazer coisas muito giras, por isso experimentem. Por isso, como vocês devem estar a imaginar, todas estas fotos eu vou ter que fazer uma pequena edição para elas ficarem perfeitas, por isso eu agora vou-vos mostrar essa parte da edição, mostrar-vos o que é que eu fiz e é muito simples, prometo, como sempre, é sempre muito simples, vocês já sabem. Por isso vamos ver essa parte de edição agora. O primeiro passo é sem dúvida abrir o nosso editor de imagem, neste caso eu estou no Lightroom que é o meu preferido e o que eu vou fazer é adicionar a todas estas fotos o meu filtro Love Pomaria, Maria e eu ensinei-vos a utilizar este filtro e eu até disponibilizei gratuitamente por isso eu vou deixar esse vídeo a passar agora e também na descrição para vocês fazerem download se quiserem exatamente este tipo de efeito a segunda coisa que eu vou fazer a seguir é dar classificações às minhas fotos e assim o processo fica um bocadinho mais fácil, o que eu costumo fazer é as fotos que eu não gosto, não dou qualquer tipo de classificação e as que eu acho que vão ficar bem no meu Instagram, eu dou uma classificação de 5 estrelas. Dessa forma eu depois consigo filtrar a partir aqui do Lightroom, coloco que quero 5 estrelas, apenas as fotos com 5 estrelas a aparecer e assim consigo ter uma ideia melhor de quais são as fotos que eu gostei mais. Depois, à medida que eu for editando, eu consigo perceber que fotos é que funcionam melhor no meu Instagram, por isso eu vou fazendo outra seleção dentro da minha seleção, seleção e no fim acabamos de verificar com cerca de 10 a 5 fotos e assim o processo fica muito mais rápido e muito mais fácil, por isso se vocês usarem Lightroom aconselho vos imenso a fazer este tipo de processo. Depois a partir desses efeitos eu consegui perceber que a foto do telemóvel não estava parecida com a edição da foto da Canon mesmo sendo o mesmo tipo de filtro, por isso o que eu vou fazer é tentar ajustar ligeiramente essa edição para ficarem parecidas e para parecer que foram tiradas na mesma altura com a mesma câmera, por isso esse tipo de ajustes vai só depender um bocadinho do contraste, da luminosidade e de algumas tonalidades de cor para não ficar tão roxo ou tão rosa, mas isso vai depender completamente das vossas fotos e do tipo de câmera que vocês utilizarem. Mas este tipo de problema se calhar não vos vai acontecer porque eu utilizei duas câmeras e vocês provavelmente vão utilizar apenas uma para fazer a vossa sessão fotográfica. Depois a próxima coisa que eu fiz foi recortar as minhas fotos e eu adoro colocar no meu Instagram o formato 4x5, por isso eu só preciso ir ali à ferramenta de corte, colocar a proporção 4x5 e dessa forma conseguir ajustar da melhor forma possível a minha foto a essa proporção de imagem. Vou só mostrar um pequeno truque. Se vocês recortarem uma foto e gostarem de como ela está e as vossas outras fotos são bastante parecidas, o que vocês podem fazer é carregar com o botão direito do rato, carregar em configurações da revelação, carregar em copiar configurações e depois onde diz cortar, deixar acionado essa opção e carregar em copiar. Depois vocês só precisam de selecionar as fotos que vocês querem colar estas configurações, carregar com o botão direito do rato, novamente em configurações da revelação mas agora em colar configurações e como vocês viram ficou com o corte exatamente como tínhamos na foto anterior e como elas foram tiradas com o tripé funciona bastante bem Ok, há várias formas de nós conseguirmos fazer esta edição e eu vou utilizar o Photoshop mas vocês podem usar o Snapseed, por exemplo, no vosso telemóvel, o PixArt, o Facetune, existem várias opções, mas o que eu vos vou ensinar aqui vocês conseguem fazer noutras aplicações porque o conceito é sempre o mesmo, apenas mudam os nomes das ferramentas, por isso o que eu vou fazer é utilizar uma ferramenta de seleção, vocês podem usar aquele retângulo ou neste caso uma seleção menos regular e o que vamos fazer é carregar no botão em Shift F5 ao mesmo tempo e vamos colocar a janela com sensível a conteúdo, opacidade 100% e adaptação de cor e vamos carregar em OK. O que isto faz é tentar encontrar pequenos pedaços da nossa foto e tentar preencher o melhor possível o resto do nosso fundo, a zona em que nós selecionamos, por isso é fazer sempre o mesmo processo, é selecionar, carregar em SHIFT F5 e carregar em OK para ele fazer esse processo por nós, mas claro que há outras opções que vocês podem fazer, por exemplo, se eu tiver um fundo com uma cor bastante específica, eu costumo pintar esse fundo, que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou escolher uma cor parecida e vou pintar o resto que me falta. E como vocês estão a ver, não fica assim tão mal, e depois com um pequeno truque ainda vai ficar melhor, que eu já vos vou mostrar. Mas vocês estão a ver que conseguem preencher bastante bem, só com um pincel, o que é bastante incrível. O que vocês podem fazer é então usar outra vez aquela função do Shift F5, funciona muito bem e assim consegue buscar informação dos lados e como já tem essa cor mais parecida com o nosso fundo ele já sabe mais ou menos o que é que nós estamos à procura e fica bastante realista mesmo não sendo mesmo sendo um pincel do Photoshop, por isso é muito engraçado que isto funcione outra coisa que vocês podem fazer é utilizar uma ferramenta que é aquele penso que está ali de lado e o que isso faz é vocês utilizarem no como um pincel também e ele faz o mesmo processo que o com Shift F5 só que de uma forma mais, um bocadinho mais demorada porque vocês têm que pintar a zona que vocês querem que ele modifique, que ele tente encontrar algo parecido para colocar lá, por isso há várias formas de vocês fazerem isto, há o Shift F5, há o pincel, Há esta ferramenta que é um Penso e também existe aquela ferramenta de clone. Por isso, dependendo de onde estão a fazer esta edição, vão haver ferramentas com outros nomes, mas sempre com as mesmas funcionalidades. Por isso, se vocês preferirem fazer este processo no telemóvel, eu aconselho-vos imenso o Snapseed, que é completamente gratuito e tem exatamente estas ferramentas, incluindo a ferramenta do Penso. E mesmo não sendo uma edição super profissional, acho que passa no teste. acho que está perfeita para adicionar no Instagram, por isso se eu consigo vocês também conseguem. Se quiserem fazer este tipo de sessão, vocês têm sempre esta opção para preencher o fundo, se não tiverem fundo suficiente para preencher completamente a vossa foto. E agora queria-vos mostrar um lado a lado, uma foto com o meu telemóvel, que é um Samsung S9 Plus e uma foto com a minha Canon, que é a Canon Sessions Espero mesmo que vos tenha provado que vocês conseguem tirar fotos incríveis dentro de casa, com coisas que vocês têm em casa, até com o vosso telemóvel e com a lente de kit, se vocês tiverem uma câmera dessas. Nunca se limitem, nunca pensem que vocês não têm o material necessário para tirar boas fotos, porque claramente têm, como vocês viram aqui. A foto não parece ter sido tirada num quarto com pouca luz, com o telemóvel e com a câmera, com a lente de kit, mas foi. E as fotos ficaram tão giras e gostei imenso resultado e gostei imenso de fazer esta sessão por isso digam-me nos comentários se vocês gostaram desta ideia que eu tive de tirar uma foto só com uma cor e se vocês quiserem que eu faça com outras cores digam-me nos comentários que cor é que vocês gostavam que eu fizesse e digam-me também nos comentários se vocês gostaram mais as fotos tiradas com a Canon ou as fotos tiradas com o telemóvel eu ainda não sei muito bem mas digam-me vocês e decidam isso por mim por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo